Oi, casas ecológicas e colônias espaciais, vamos falar sobre o tratamento de águas cinzas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eric, Juliana, Estela e Áurea continuam aqui em casa e a gente falando sobre sistemas de tratamento de afluentes. Isso porque o interesse deles está mais voltado para essa área, porque estão construindo agora, que queriam entender melhor os sistemas de tratamento e o que a gente poderia fazer em relação a, a isso que a gente produz né, de resíduos dentro de casa. Hoje a gente vai falar sobre águas cinzas, vamos dar uma visão geral de como é que funciona o sistema instalado aqui em casa e num próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais como, acontece, como é que acontece todo esse processo biológico de tratamento. Vamos dar uma olhada como ficou? Então, ó, a parte úmida da casa, toda a parte úmida está desse lado, os banheiros, banheiros e a lavanderia, e a pia da cozinha também. Uhum. Então, a gente já, já separa a água preta de água cinza, a água cinza está descendo nessa caixa. aqui nessa caixa, que é só uma caixa de, de limpeza. Inspeção, é? né? Então, ó, tá vendo? Eu não abro essa caixa há muitos anos já. Uhum. Né? Então, desce o encanamento por aqui, a caixa de gordura ainda Ela vai sair aqui. Ah, a caixa de gordura está para cá. Tem duas. Essa daqui que vem da cozinha. Então essa daqui, às vezes, junta um pouquinho mais de gordura. Uhum. Né? Uhum. É, eu fiz depois, poderia ter sido uma caixa só. Mas como eu já tinha feito uma e depois refez essa daqui, então colocou essa daqui da cozinha, e daqui desce uma outra que é essa com tampo de concreto que vem lá dos banheiros. Ah, uhum. certo. Ah, então pia, tanque, máquina de lavar uhum. chega aqui. E essas duas então estão interligadas. Uhum. Daqui ela desce e vai para essa primeira câmara aqui embaixo. A gente pega ela do lado ali depois. É um cilindro, é um biodigestor. Esses são aqueles canos de, de fossa comum, aqueles anéis que vai se encaixando? Não, não esse não, daqui foi... eu fiz com um tijolo. Ah, foi construído mesmo, é. tá. uhum. Fiz ele cilíndrico, né? Uhum. Sim. E no meio dele coloquei um, uma tubulação mais larga, um pouco de esgoto. Isso tudo eu fui na Copasa e pedi. Eles tiam lá um pedaço, trouxe, fiz uns furos, enchi de, de brita, né, só para fazer um, um filtrinho para reter, reter uh, material particulado maior. Sim. E daqui ele desce para os filtros biológicos, que a gente vai dar a volta para ver. Ali de trás, o, o biodigestor, aquele uhum. cilindro da água cinza. Do cilindro desce um encanamento do primeiro filtro biológico, está jogando essa água lá para o fundo. Dá para ver ali o, o caminho branco? Certo. Está né? jogando essa água lá para o fundo. Essa água vai passar por material filtrante, que a gente está aproveitando o um empulho e tudo mais, uhum. que está preenchendo esse filtro. Esse aqui, no outro vídeo, eu tinha mostrado como é que a água veio até a superfície, porque eu havia modificado o que estava antes. Uhum. Então da maneira que estava antes a água não chegava uhum. até a superfície, ela passava por baixo. Mas eu queria esse barulhinho de cachoeirinha que não tinha. Que legal pronto Então eu já havia construído uma plataforma aqui para a água vir por cima e cair no segundo filtro. Essa água não estava vindo para cá, então isso daqui estava perdido. E eu queria ver como é que ia ficar essa água passando por cima. Então as plantas estão dando conta de uma parte... Dessa água, mas ao mesmo tempo, como a água chega na superfície Agora não está dando cheiro, tá? Eu senti um pouquinho quando eu cheguei, mas agora já não... Hum, não, mas e é? muito sutil também. Tranquilo, muito... é, é pouca Não coisa. é cheiro de esgoto muito longe disso. Sim. Até porque é só água cinza, né? Só água é, cinza, é. é água agora, preta. jeito de, de arrumar isso aqui, né? Quer dizer, arrumar assim, né? Essa redinha que eu já tinha instalado eu subo um pouco mais com o cimento, até aqui, e coloco um pouco mais de terra, porque eu já sei que a saída da água lá está nesse nível que a água está aqui. Perfeito. Uhum. Né? A saída lá, mesmo nível daqui. Sim. Então, eu tenho que ter um pouco mais de solo, de maneira a colocar essa água abaixo do solo. Na hora que eu fizer isso, esse cheiro desaparece. Eu achei que só com as plantas fosse resolver também e atirar tirar todo o cheiro, não acontece. Mas também uhum. não é nada de... Né? Para mim aqui eu convivo bem com esse cheiro que ele vai ficar uns 5 minutos depois. É bom, né? Mas se quiser eliminar todo esse cheiro, coloca um pouquinho de solo aqui, beleza. Uhum. E aí a água vai sair por ali depois de passar por esse solo. E vai dar sequência. Então, passou o primeiro filtro, passa no segundo filtro. Segundo filtro. Essa água vai sair aqui por esse caminho. Ó, dá para ver a água aqui, ó, já mais filtradinha. Aqui embaixo. Ó. Uhum. Ela já está muito mais clarinha do que a água e que está chegando é ali. Mais polida. Que ali ela está mais acinzentada, uhum. por isso cinza. Uhum. Sim. Né? Então, aqui ela já está mais filtrada, ela vai descer por esse cano, vem aqui por baixo. Então, a água cinza desce por aqui e aqui tem um caixotinho que está enterrado. E nesse caixotinho a água está entrando por ele, um tubo vazado embaixo. Preenchido com brita, esse caixotinho. Uhum. É um caixotinho feito só com tijolo empilhado. Uhum. Né? E por baixo, é, lona plástica é, dupla, dupla face. face. Uhum. Que ela é mais exemplo. grossa um pouquinho. Então, essa água vai ser distribuída por esse cano que está vazado. Então, essa água está descendo por esse pedaço. Tá vendo que o capim cresceu muito, a gente tá na época das águas, junto com água, com nutrientes aqui. Uhum. Então semana que vem está na hora de podar. Podar. Podou, retira isso aqui do sistema, joga de do joga. lado para compostar. Essa compostagem vai para as plantas e. Mas vem ver aqui o, o brejinho. Então ó, a água tá vindo por debaixo do solo e tá filtrando. Né? e uma infinidade de organismos está fazendo a degradação final e absorvendo essa água e nutrientes. Uhum. Agora, como tem a lona plástica embaixo, eu não contamino, uhum. essa água não está descendo. Mas o lençol freático aqui também está longe. Uhum. Né? Mas foi feito assim mesmo porque eu queria um pouco mais de água e também para experimentar, Pô, se tiver em um lugar um pouco mais plano, mais baixada, será que dá para fazer? Dá, se estiver é. isolado. Dá. Né? Dá. Então, mesmo com o lençol freático mais próximo da superfície, dá para fazer uhum. uma história... Permeabilizando. Mas aí ele vai descendo e chega, em algum momento, ele chega à superfície. E chega à superfície porque eu fiz né, um uhum. pouco uhum. mais abaulado embaixo, de maneira que a água pudesse é, emergir para fazer mesmo um brejinho. E olha a nossa amiguinha aqui. Ó. Isso daqui é capim de várzea. Ele cresce muito rápido. Ah, Mais aqui. O nosso brejinho. Uhum. Perfeito. Legal, né? Muito legal. E aqui planta de brejo. Isso daqui é lírio, lírio do brejo. Aquela florzinha cheirosa, branca. Uhum. Esse daqui é biri. Essa daqui é parente do biri. Então acaba trazendo umas flores também para dentro do sistema. É, Antes tinha um terceiro estágio que está aqui embaixo, está desativado, Sim. mas a gente vai conhecer. Ah, essa parte de baixo aqui era um laguinho. Num, nos vídeos lá que, que eu falo de água cinza e tudo mais, eu mostro o lago. Tinha uma arvorezinha aqui, uhum. né, um laguinho. O, o gatinho sempre me acompanhava aqui, o ticó. <risos> né? Sempre acompanhava aqui esse laguinho eu já tive peixe nele. Poxa. Então, olha aqui embaixo. A lona está aqui ainda. Mas eu desativei o lago com aquela mesma ideia, ele já está funcionando, deixa eu experimentar outra coisa. Uhum. Então eu quis transformar isso daqui numa composteira. Olha um pouco de água ali, na, é. ali embaixo. Aí eu trouxe um pouco de areia e um pouco de solo para recobrir o lago. Trouxe madeira e os restos de, de folhagem para transformar isso daqui numa composteira. Uhum. Um punhado de galinhos, ao longo do tempo, maior concentração de umidade, ele vai degradando mais rápido. E outra vez ó. Terra preta. um solo mais escuro, hum, legal. né? Com mais matéria orgânica, um cheirinho agradável. É um de... Pessoal sente aqui o cheirinho, Delícia. deixa o pessoal sentir também, sente o cheirinho, <risos> Isso. É, Aqui a gente vê que tem bastante areia, porque eu trouxe mesmo uhum. areia, areia que tinha aqui, pra... misturar um pouco com solo para mudar um pouco a textura do solo, uhum. senão eu teria só solo argiloso aqui e viraria aquela, aquela meleca, uhum. né? então não, não funcionaria legal. E com a areia a gente muda a textura e traz ele para um solo mais franco, um solo mais mediano, uhum. né, de teor silt, areia e argila. Legal! E com a incorporação de matéria orgânica, pronto, nós estamos criando o solo orgânico aqui no, no meio da montanha, né, a partir de resíduos que, que vão sendo tratados e no final vão cumprir uma função legal na história. Perfeito. Então, eu sou o Evandro Sanguineto, agradeço imensamente vocês estarem acompanhando essa série de vídeos. Se tiverem interesse, venham conhecer a Casa Ecológica e venham participar da experiência AirBnB. Uma coisa é mostrar para vocês é, como são as coisas. Outra coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa é você vir participar da experiência, trazendo as necessidades ou as dúvidas que você tenha, e aí a gente conversa um pouco mais aprofundadamente a respeito disso tudo aqui em casa. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!